Gente, já tá acabando. Permitir, gente, a utilização, a cessão de bens que o doador tem a posse. Inclusive, o texto do artigo 25 da resolução é: bens estimáveis cedidos devem integrar o patrimônio do doador. Gente, o patrimônio do doador inclui propriedade e posse. Só que tem um artigo também lá na resolução que fala que o candidato tem que comprovar a propriedade do bem. Nas cidades de interior, é muito comum todos aqueles simpatizantes terem as posses, cidades pequenas, pequenos municípios. É muito comum ter a posse e poder emprestar, ceder o uso de uma posse que se tem é uma, uma permissão que, do meu ponto de vista, não vai comprometer a lisura das campanhas.